Senhor presidente, sobre o protocolo de projetos nessa casa, eu queria perguntar, à vossa excelência, se o protocolo de projetos agora é no Metrópole, no Correio, na TV Globo, né? Porque parece que é lá que está vendo os protocolos de projeto de lei nessa casa, né? O Diário Oficioso do Distrito Federal é onde a gente sabe os projetos de lei que os parlamentares sequer receberam, mas toda a imprensa e toda a sociedade já tem conhecimento desses projetos de lei, especialmente aqueles que atacam os direitos. Eu queria aproveitar esse primeiro pronunciamento oficial, em tempo de sessão ordinária, para agradecer. Agradecer à sociedade que trouxe uma renovação grande para essa Casa Legislativa, agradecer a cada uma das eleitoras, eleitores que colocaram a gente aqui, para fazer diferença na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já foi dito hoje que grande parte da população não acredita nessa casa. Não acredita na capacidade dessa casa de aprovar leis com constitucionalidade. Não acredita na capacidade dessa casa de revisar, e promover a ética, as políticas públicas. Parte grande da população não acredita. E o nosso desafio é mudar a percepção que a sociedade civil, que a sociedade em geral, tem em relação ao poder legislativo do Distrito Federal. Houve, sim, uma renovação de mais de dois terços dessa casa, deputado João Cardoso, do ponto de vista quantitativo. Mas nós estamos aqui para provar ou não para a sociedade que vai ter uma mudança de práticas do ponto de vista qualitativo. É isso que a sociedade do Distrito Federal quer ver com a Câmara Legislativa. Estou feliz de estar aqui, porque estou aqui também por uma representação inédita. Sou o primeiro LGBT assumido que toma posse nessa casa. Eu digo assumir o deputado Atelma, porque eu não sei da vida de ninguém, né? mas o primeiro assumido que toma posse no Poder Legislativo do Distrito Federal e que tem orgulho da sua orientação sexual, que não tem dificuldade de fazer o debate público, que já viu o burburinho no canto e críticas de pessoas nessa casa. A minha sexualidade, pasmem, eu não tô nem aí. Vou continuar fazendo debate público porque quem me colocou aqui foi o eleitor e a eleitora do Distrito Federal. E é isso que a gente vai fazer nessa casa: defender políticas públicas para todos aqueles setores que historicamente foram abandonados, são silenciados e não estão nos espaços de poder. E para isso, a gente precisa valorizar o poder legislativo. Para isso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal precisa ser um lugar de debate democrático e não pode ser tratado, deputado Rafael Prudente, como um cartório. Aqui não pode ser tratado como um cartório. Debates estruturais que mudam a educação, que mudam a saúde pública, que mudam a mobilidade, que refazem a lógica dos impostos nessa casa, não podem ser tratados aqui sem o debate público devido sem o devido processo regimental. Nós estamos aqui para renovar, para fazer o debate com a sociedade, para respeitar o processo regimental, para convocar audiências públicas. Nós aprovamos de forma vergonhosa aqui, em uma sessão extraordinária, sem a tramitação nas comissões, devida com debate com a sociedade, uma mudança estrutural na saúde do Distrito Federal. Uma mudança que a, que a população do Distrito Federal não acredita porque a população já viu o hospital de Santa Maria governado pelas OS e viu onde ele foi parar. A população brasileira já viu como as OS fizeram e trataram a saúde do Rio de Janeiro, mas nós fizemos essa mudança. E nós passamos uma vergonha enorme, deputado Rafael, que o governador sancionou o projeto um dia depois de nomear o novo diretor-presidente do Instituto. É vergonhoso. Ele tirou um sarro, do meu ponto de vista, com a cara dessa casa, porque ele nomeou um dia depois... Um dia depois, no Diário Oficial, um dia antes, e sancionou um dia depois a lei que amplia o hospital de base. Um problema para essa casa. Essa casa sequer vai cumprir a sabatina e a mudança que estava prevista. Além de vários problemas nesse balanço dos primeiros 30 dias de governo. Alguém disse na imprensa esses dias que janeiro passou, agora eu quero o próximo ano, porque já foi um ano... Um ano de problemas. Não aproveitaram a transição para tomar a pé da situação do Distrito Federal da forma correta, e isso é um problema. Todos nós, deputados e deputadas, fomos acionados todos os dias no Distrito Federal por conta dessa falta de cuidado. E isso é um problema grave. E agora nós temos duas questões na mesa. Uma delas é a militarização das escolas. Óbvio, sem debate, como disse o deputado Chico Vigilante, com um convênio que foi publicado no Diário Oficial... E não com o um projeto de lei. Todas as legislações de militarização nas escolas no Brasil são enviadas para o projeto de lei, inclusive na experiência vizinha de Goiás. E, por último, também fiquei pasmo com o fim do passe livre estudantil. Eu sou da geração que lutou nas ruas do Distrito Federal pelo passe livre estudantil. É uma conquista histórica e o governador quer arrancar essa conquista histórica da juventude. Todo mundo que já precisou utilizar o passe livre sabe da dificuldade que é para você ir no DF Trans e tirar aquele passe livre. Eu queria dizer para o governador que a elite não usa o passe livre estudantil, não. Quem usa é o estudante que batalha e economiza para comer um cachorro quente na escola ou na faculdade, com todas as dificuldades. Essa casa precisa mostrar que se renovou. Essa casa precisa preservar o passe livre dos estudantes do Distrito Federal, fortalecer a juventude e fortalecer a educação. E esse papel nós vamos cumprir aqui todos os dias. Nós vamos lutar em defesa do povo do Distrito Federal, nós vamos enfrentar os problemas da nossa cidade. Como disseram aqui anteriormente, mais de 300 mil desempregados. O governador precisa apresentar respostas para esse problema. Por último, Último, eu queria dizer para vocês que eu sou oposição ao governo ibanês. Aí muita gente fala, ah, eu sou oposição colaborativa, propositiva, óbvio, é a minha função, eu tenho que ser oposição colaborativa, propositiva, mas muita gente usa isso para suavizar a relação com o governo. Eu não estou aqui para suavizar, óbvio que eu vou suavizar, conversar com todos os secretários quando for necessário, com o governo e com o governador, mas nós seremos aqui uma oposição combativa na Câmara Legislativa do DF, foi por isso que o povo do Distrito Federal nos elegeu.